Boa tarde para quem começar a assistir agora e bom dia ou boa tarde ou boa noite para quem assistir depois. A gente está aqui com mais uma live de é, artes ao vivo pelo canal de mesmo nome Arte Ao Vivo, o canal é, que é, é um projeto de extensão da, do Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, onde eu sou professor. E a gente, nesse canal, tem feito uma coisa que eu chamei de desconstruindo o espetáculo. Ou seja, a gente está tentando aqui con é, construir, desconstruindo, que é, na verdade, sem me perder em muitas discussões filosóficas, um inverso com um complementar, mas a gente está construindo aqui uma tentativa de formulação de uma ideia fundamental, que é a de que é, a nossa noção de espetáculo, aquela que a gente usa para designar coisas diferentes em épocas diferentes, não é suficiente para essa finalidade. Então, assim, isso é um primeiro pressuposto do que eu estou apresentando. É, e também para a gente entender as diferenças... Disto que a gente chama genericamente pelos termos espetáculo e às vezes pelo termo teatro também. Então, por essa razão, há tempos atrás, quando eu comecei essa nova fase aqui da live de arte espetáculo, eu comecei mostrando isso aqui, que é uma linha do tempo do, da, do espetáculo, em que eu usava a convenção tradicional cronológica, linear, né, para situar né, épocas diferentes. E aqui, no, no, no caso de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse segundo item, que é o, eu botei entre aspas, espetáculo medieval, vão aparecer outras aspas depois, aí quando eu falar mais adiante, é, o sagrado e o profano. É, depois eu explico o que, que eu quero dizer com essa questão do sagrado e do profano e com as aspas que apareceram aí. É, mas eu quero também aproveitar e fazer um comentário sobre uma coisa que hoje, finalmente, depois de meses e meses fazendo lives aqui, eu finalmente consegui fazer, que era colocar a bibliografia né, do que eu vou falar antes de começar a falar. Né? É uma falha que eu sempre é, cometia, então hoje eu consegui resolver isso. E então eu quero fazer uns comentários sobre o que eu vou falar hoje, quer dizer... Não será hoje que eu vou falar sobre toda a ideia do que possa ser o espetáculo é, no mundo medieval, nem o que possa ser o teatro no mundo medieval, o que poderia ser até mesmo, e, e saibam vocês que existe a performance no mundo medieval. Não é? Eu vou falar aqui hoje, na verdade, de um ambiente introdutório, eu vou usar coisas assim um pouco heterodoxas para falar disso. Então, na lista de. de, de biografia que vocês têm aí, vocês vão encontrar logo na explicação do vídeo, logo no começo, a, a menção a esse livro aqui, A Idade Média, O Nascimento do Ocidente. Eu gosto dessa ideia do Hilário Franco Júnior de propor a Idade Média como o nascimento do Ocidente, da ideia de Ocidente, a construção do Ocidente. Né? O Hilário Franco Júnior, é, eu não sei nem se ele ainda é vivo, se ele está se produzindo, acredito eu que sim, é, doutor em História Medieval pela USP, eu não sou é, um leitor constante dele, mas durante muitos anos eu fiz uso desse livro, e é por isso que eu estou usando ele aqui, ele me foi muito útil em diversas situações, e eu acho um livro muito interessante como um resumo geral, é da, daquelas publicações que existiam antigamente pela editora brasileira, não existem mais, esse livro está esgotado, mas é daquelas publicações que existiam que orientavam estudante, por exemplo, você estava interessado em Idade Média, você ia procurar um livro como esse, você tinha uma espécie de resumo. O livro é, uma, de certo modo, um resumo daquilo que é, é, é um saber extremamente erudito que o Hilário é, compilou ao longo da sua vida de pesquisador. E aí eu também vou fazer hoje uso de um outro livro, está dando umas patinadas hoje na internet, eu acho que vocês talvez experimentem alguns momentos em, em, em que a imagem congela. É, um livro também que eu vou, é, sobre o qual eu vou falar alguma coisa hoje é esse aqui, Uma História do Espaço de Dante à Internet, bem mais recente, da Margaret Fertag, que já publicou vários outros livros, é uma especialista em mídia digital e tudo isso, e aqui, no caso, me interessou muito, e eu vou contar a história um pouquinho depois, é, porque esse livro foi tão importante em determinado momento, mais precisamente no ano de 2007, numa experiência profissional que eu tive, e eu estou recorrendo a ele aqui para falar dessa ambiência inicial da Idade Média, para situar isso, porque nas últimas lives aqui eu, tenho, eu vinha falando, e se vocês quiserem ver, estão todas aqui, no, são três partes de Desconstruindo o espetáculo sobre a Antiguidade Grega, eu falei muito sobre isso, sobre o mundo do teatro grego, e aí agora eu quero justamente fazer uma introdução para essa transição para a Idade Média. É... Além disso, vocês encontram na bibliografia aqui um livro muito interessante, que infelizmente seria quase impossível encontrar hoje em dia, um livro chamado As Cidades da Idade Média, do Henri É um livro interessantíssimo sobre como eram construídas essas cidades. E se você outra outras bibliografias sobre a Idade Média, você entende, basta dizer uma coisa, feudalismo. Feudalismo é um termo que designa a organização das cidades estado sob a forma de feudos, que eram cidades fechadas, onde havia um senhor feudal. E essa organização, portanto, diz respeito à cidade. O conceito de cidade, de cidade-estado, para os europeus, tem um sentido muito peculiar, porque muitos países... Se unificaram ou se organizaram como estados e se modificaram como estados em função, de, em função dessas localizações. Cito o um exemplo mais banal, que é o da Alemanha, não é? que era um conjunto de cidades-estado que depois se unifica no século XIX como país. Então, assim, essa ideia de cidade tem uma. e é uma, cidade, uma questão muito discutida pelo pessoal de arquitetura, né? a questão da cidade na Idade Média. É, e aí eu também inseri aí os, o, o texto que é meu texto de referência inicial para falar desse assunto hoje, que é o que está aqui na letra e a voz, sobretudo está marcado aqui os capítulos 12 e é, 11 também. Eu tinha, na verdade, arrolado o um capítulo é, 12 apenas, que se chama... É, como é o nome, estou perdendo a página aqui, a obra plena, mas na verdade tem um capítulo anterior que se chama justamente A Performance, e é o que me autoriza a falar de performance em relação à Idade Média, quer dizer, Thor, que era um medievalista, ele estuda justamente a performance na Idade Média, e, e por mais que possa parecer estranho isso para aqueles que pensam a performance somente a partir dos anos 60, do século 20, é interessante assinalar que há um entendimento de performance mais amplo que esse, que lida com a ciência, que se conecta com as ciências sociais e com a antropologia, e que pode ser usado retrospectivamente, como Zuntó faz de maneira extraordinária, nesse livro e nos outros livros que eu citei aí, tem um risquinho, para quem não sabe, quando aparece esse risquinho, é o mesmo autor. Eu citei um outro livro desse mesmo autor, que, aliás, esse livro está em promoção de 50% de desconto na Editora Perspectiva, é, agora, durante a Feira de Livros da USP. Esse livro aqui, falando de, de, de idade média do Pouzontó. É, é, é, é bom assinalar que eu não coloquei aí por uma questão de economia de espaço, mas esse livro aqui foi traduzido pelo meu ex-orientador e grande amigo Amado Pinheiro e pela Jerusa Pires Ferreira, minha grande amiga é, que nos deixou em 2019. Esse aqui também foi traduzido pela Jerusa, que foi a principal divulgadora da obra do Pouso um no Brasil, falando sobre de idade média. E esse outro também traduzido por ela, eu tenho a edição da UCITEC, existe uma edição mais recente agora, né? Introdução à Poesia Oral. Ambos do os três do Pousuntor. Como o Pousuntor era medievalista, toda a ideia dele de poesia oral, toda a discussão dele em torno da oralidade, parte principalmente dessas constatações da Idade Média e de relações que são. É, é, que atravessam épocas diferentes. Né? Mas isso eu não vou dar spoiler, vocês procurem a obra do Pousuntor, que vocês vão encontrar isso diversas vezes, inclusive no mais comentado o livro dele de performance, que chama-se Performance, Recepção e Leitura, e também faz referência à Idade Média. Porque um to de parte, ter sido um teórico da performance, que eu acho que por direito ele tem hoje em dia esse status, ele foi fundamentalmente, antes de mais nada, um medievalista. Quer dizer, o principal da produção dele foi como medievalista. E, portanto, ele dialogava e dialoga nesses livros todos com Nomes como esse que eu já citei aqui, né, com nomes que são muito citados pelo, pelo Hilário Franco Júnior, por exemplo, que é um autor que gosta muito do Jacques Legoff, que é o principal autor de estudos sobre a Idade Média, o assim, mais conhecido, o mais badalado, não necessariamente é, possa ser o único, né, é, o, o mais relevante, sei lá, mas não me cabe discutir isso aqui, porque eu não sou historiador nem nada disso. Mas uh, o, o Paul Zontor fala sobre, é, menciona o Legoff assim como menciona o Pirrheni, assim como menciona todos esses autores aqui, com exceção da Margaret Vertain, porque o Zontor é, não chegou a conhecer a obra dela uma questão geracional. O é, Paul Zontor, é, veio a falecer antes que, me parece, a, houvesse uma maior divulgação da obra dela. E depois os contextos são diferentes. Mas eu tenho certeza que ele se interessaria muito pelas propostas da Margaret Vertal, e eu tenho certeza também que há uma certa uma certa possível familiaridade entre essas coisas, como eu vou tentar me esforçar para explicar para vocês. Bom, então é, começando pelo, pelo Hilário Franco Júnior, eu gostaria de fazer algumas é, remissões, principalmente é, às partes é, do livro do Hilário, que são referentes a à, à cultura na Idade Média, porque é, o livro dele é um livro muito genérico e muito ah, é, é, panorâmico, melhor dizendo, genérico não é um bom termo, não é? é um livro panorâmico que visa situar o leitor em, em relação a algumas coisas, como, por exemplo, que a gente sempre fica com dúvida, a gente ouve falar da alta Idade Média, da baixa Idade Média, da primeira Idade Média, da Idade Média Central, e aí ele... ele é, Dar é, uma localização dentro do, do livro dele, de um, num índice cronológico, de cada uma dessas épocas, né, com caracterização, demografia, economia, sociedade política, igreja, cultura e mentalidade. É, sendo um seguidor muito da, da, da Ecole des Annales, da, da, da história das mentalidades, o Hilário Franco, Franco Júnior, como um grande fã do, do Jacques Legoff, ele busca entender essa questão da mentalidade, por isso que eu vou me concentrar principalmente nos capítulos dele, que ele fala das estruturas culturais da Idade Média e das estruturas mentais da Idade Média, mentais aí no sentido não de mente, mas de mentalidade. E, mas o livro dele fala sobre demografia, economia, sociedade, política, as questões eclesiásticas da Idade Média e ele começa falando sobre o preconceito em relação à Idade Média como Idade das Trevas, como idade ah, é, em que haveria um intervalo né, na grande plenitude que se desenvolveria a partir do renascimento da cultura ocidental, que não é de modo algum verdadeiro, a, a Idade Média não foi coisíssima nenhuma unidade Idade das Trevas, foi pelo contrário uma época muito rica e muito diversificada, Daí você ter várias dessas, dessas idades médias dentro da Idade Média. O próprio termo Idade Média é um termo que visa a situar essa época numa época intermediária, né? Pelo próprio nome, tá, como o próprio nome está dizendo, mas, na verdade, não se trata de nada disso. É uma época que corresponde justamente à consolidação da cristandade, é considerada geralmente a partir do século IV, e não como a gente imaginaria desde o primeiro ano após o nascimento de Cristo, né? quando se tem uma informação um pouco mais precisa né, em termos históricos, é que se situa o, o primeiro período que vai do século IV a mais ou menos o século VIII, se não me engano, é, da Era Cristã, e a partir daí você tem períodos diferentes, sendo que o um período que a gente vai falar mais é o período que vai do século XI ao século XIII, Lembrando a vocês que século XIII significa duz, os anos 1200, século XIV os anos 1300 e século XV os anos 1400. Século XV encerra a Idade Média e ao mesmo tempo é a época em que começa um ciclo de desenvolvimentos tecnológicos que vai permitir é, que a Europa comece o seu, seu projeto de conquista, de colonização né, do, do planeta. Então, visto como uma, uma possibilidade é, de expansão da cristandade, portanto, é uma, uma proposta colonizadora, né, e que é geralmente apresentada como descobrimento, né, quer dizer, a historiografia oficial construiu a partir do século 15, essa ideia dos descobrimentos descobrimento da América, descobrimento do Brasil não foi descobrimento, como nós sabemos hoje em dia, coisíssima nenhuma foi invasão mesmo de outras civilizações que não foram levadas em consideração tal como foram levadas algumas civilizações orientais mesmo assim invadidas em alguns momentos, né, mas aí por uma série de questões das quais a gente pode citar ironicamente no dia de hoje a pólvora, né se é que vocês me entendem, vou falar agora como Tanderbe. Se é que vocês me entendem, né? É, a pólvora chinesa, né? Que são os inventores da pólvora são os chineses, né? os descobridores da pólvora, perdão. É, a pólvora chinesa foi uma das razões por que os europeus não conseguiram criar uma hegemonia sobre uma civilização que eles consideravam pagã como qualquer outra, é né? Mas a gente está indo muito longe nesse nessa nesse devaneio aqui, então deixa eu voltar para a Idade Média e dizer que, portanto, esse é o período que, de certa forma, ante é, de certa forma, não, ele antecede ao momento de expansão né, é, e de dominação europeia sobre continentes até então desconhecidos. Né? Ele, é, ele representa também, e eu gosto, por isso é que eu gosto dessa ideia da, da, do início do Ocidente, ele representa a, o momento de criação de uma série de visões de mundo que nos demonstram que aquilo que a gente chama de cultura ocidental né, ou civilização ocidental, como alguns quiseram agora é, recuperar aí como civilização judaico-cristã e tal, na verdade não se origina na antiguidade grega, né, como quiseram crer, por exemplo, os nacionalsocialistas, os nazistas, né, ou seja, fa o fascismo de modo geral que elegeu no século XX uma certa ancestralidade né, de caráter greco-romano, né, nos fascistas italianos e nos nazistas, nos alemães, mas, na verdade, a, essa cultura ocidental ela, ela é construída sobretudo a partir de uma série de, de medos e de pavores né, que assaltavam durante, assaltaram durante certa época o homem medieval, entre outros e eu acho interessante assinalar isso, o pavor das pestes e das doenças, né? e nesse momento que a gente está vivendo uma epidemia é, universal, né? é interessante pensar que a gente tem, o é, um olhar sobre a Idade Média pode nos trazer informações interessantes para pensar esse contexto é, contemporâneo também. Né? É... Uma outra questão assim, que, que se forma na Idade Média, eu já entrando no assunto propriamente dito aqui, já seguindo o caminho proposto pelo Hilário Franco Júnior, é a questão da cultura erudita e da cultura popular. Né? Então, nesse período é, compreendido, portanto, é, nessa, nessa quadra temporal aqui que antecede ao Renascimento, mas que tem elementos do Renascimento, depois em lives adiante eu vou falar um pouquinho sobre a cultura popular da Idade Média do Renascimento, que é usar, quer dizer, usar a ideia do grande teórico russo Mikhail Bakhtin, o Mikhail Bakhtin vê a cultura popular da Idade Média do Renascimento como uma, um processo de contínuo, na verdade, de expansão, de modo que, de alguma maneira, aquilo que está presente na Idade Média se expande e se solidifica de certa forma, é, em alguns aspectos no que a gente conhece como Renascimento. Há um período anterior ao Renascimento, que muitas... Quando eu estava na faculdade, a gente falava muito sobre isso e, e, e trabalhamos com autores, como Arnold Hauser, que falava sobre isso, que é o humanismo. Né? Mas é um termo muito questionável, né? o termo... Eu não sei por que estou usando esse headphone, eu sempre uso e sempre fico incomodado com ele. Hoje eu vou tirar. É, o humanismo né, é um, um período que, na verdade, é esse período de transição, porque na história as coisas não acontecem como está aqui no gráfico. Né? Aqui no, no, no gráfico a gente vê como se fosse uma sucessão linear de acontecimentos, quando, na verdade, isso é um processo, as coisas se dão em processo, e essas transformações que vão acontecendo, por exemplo, no espetáculo, elas vão solidificando, como pode-se ver até pelas próprias imagens, elas vão solidificando certas coisas e deixando outras de lado. Né? Então, é, é, é, é, é por essa razão que a gente fala disso. Mas eu estava falando da cultura popular. As relações entre cultura erudita e cultura popular, ou, se a gente preferir, ele fala entre cultura cristã e cultura folclórica, né? o termo ruim, mas enfim ou ainda, mais de acordo com a própria visão medieval, entre cultura clerical e cultura laica. Né? É, há um desenvolvimento na Idade Média dessa oposição né? que, em princípio, nem precisaria existir, já que a religião cristã começa como uma religião popular. Né? Mas ele explica, trata-se de verificar o jogo de absorções, negações e adaptações entre essas circunstâncias. Então, por exemplo, cultura clerical e cultura laica a linha tendencial mostra uma forte, perdão, uma forte clericalização até o século XII. O que é clericalização? É a imposição de um poder dominante a partir da igreja. Não é? O cristianismo primitivo que se inicia em fins, em, em, em começos do, da, da nova era cristã, ele vai aos poucos se solidificando, através do é, Império Romano do Ocidente, e o primeiro Império Romano, de modo geral, que foi o grande império, tanto que a metáfora do Império é usada até hoje exatamente porque é, o Império Romano foi tão abrangente que, que chegava até o Oriente Médio e tomava toda a Europa, esse Império Romano, como a gente sabe, foi se fragmentando, Império Romano do Ocidente, Império Romano do Oriente, né, o que deu origem, inclusive, às igrejas ortodoxas orientais. Né, e, e depois você tem é, um processo de afirmação dessas hegemonias é, religiosas que é, faz com que aquilo que era um cristianismo de, de caráter popular vá se tornando uma coisa muito sólida e, e, e naturalmente associada com o poder e, portanto, com a riqueza e com uma dominação da sociedade por uma determinada categoria, no caso, o clero. Daí ele falar da forte clericalização até o século XII, mas com flutuações conforme as épocas e os locais e sem jamais poder sufocar os enraizados resíduos psicoculturais pré-cristãos. Quer dizer, aquilo que foi herdado... Da, é, da, das tradições grega e latina e que se é, reitera, ou que, se, que atravessa essa época e vai sendo modificada ao longo do tempo. Né? Fora as questões das bruxarias das, da, e, e outras coisas, feitiçarias e coisas desse tipo. Quer dizer, todas as formas religiosas ou não religiosas, mas de crença que se estabeleceram ou que vinham sendo trazidas ao longo do tempo pela história e que se produzem na Europa os povos bárbaros e todas as suas crenças específicas, todas as mitologias desses povos bárbaros específicos, até chegar a uma unificação em torno da religião cristã e, no caso ocidental, da igreja católica, né, romana. Né? É, a partir da chamada reação folclórica dos séculos XII e XIII, em função de novas condições sociopolíticas, e econômicas, aqueles elementos emergiram alterando a relação de forças. Isso significa dizer que entre os séculos XII e XIII houve uma retomada dessas crenças populares, e isso foi um grande debate durante esses séculos, né, entre uma hegemonia religiosa, cultural uh, e de poder da igreja é, é, e um confronto disso com é, subsistentes formas populares de compreensão do mundo, de entendimento do mundo. Não é? Caminhava-se através do resgate do passado para o futuro para a cultura laica e humanista da modernidade. Olha o humanismo aí que eu mencionei ainda agora. E queria pedir às uh, pessoas que estão assistindo, se puderem, me darem só aquele clássico feedback, como eu disse é, já outras vezes aqui, a gente não pode postar comentários no Facebook via streamagem, então por isso, eu peço que as pessoas, se tiver alguma coisa saindo errada, aí som, imagem, se está tudo ok, me dê um, um retorno, por favor, porque eu fico muito sem saber. Né, continuando. É, na, ele diz em seguida, aqui na página 126, na primeira idade média, as dificuldades da época estabeleceram caracteres culturais que se manteriam com variações de intensidade nos séculos seguintes. Primeiro, o alargamento do fosso entre elite culta e a massa inculta. Esse alargamento desse fosso entre elite culta entre elite culta e a massa inculta se dá principalmente através da questão da escrita, porque é, é difícil nós pensarmos isso hoje. Mas, é, obrigado, Cristina. Feliz aniversário. É, é difícil a gente a gente é, é, pensar nisso hoje, mas a o, o, o privilégio da escrita estava é, retido principalmente é, entre o clero. Não é dizer que só os padres sabiam ler e escrever e só os padres eram escribas. Eles eram os principais escribas. Eles trabalhavam nos scriptorium, ou seja, eles é que faziam as transcrições dos textos antigos, inclusive dos textos filosóficos antigos. Eles é que criaram bibliotecas com esses textos transcritos manualmente. A invenção da imprensa, como nós sabemos, só vai se dar séculos mais tarde. É, mas, além disso, havia, eventualmente, outros, como poetas e tal, que tinham também o domínio da linguagem escrita. Né? Encostei no negócio aqui e entrou a apresentação. Tinha o domínio da linguagem escrita, mas é, o predomínio, ou seja, aqueles, o controle, vamos dizer assim, desse saber, que era tão precioso, era feito pelos padres e era, isso era administrado a população na sua esmagadora maioria, incluindo nobres, completamente analfabeta, que recebia essas informações sob a forma de uma iconografia medieval que já foi muitas vezes estudada, né? O Erwin Panofsky, por exemplo, um pesquisador famosíssimo, um grande historiador da arte alemão, se não me engano, mas eu não tenho absoluta certeza, pode ser que eu esteja falando bobagem eu acho que ele é alemão, é, mas eu estou só no achismo, que eu não fui verificar. É, o Evin Panofsky, por exemplo, fez é, estudos sobre essa questão da iconologia, né? e não fosse isso tão importante, não haveria depois, no período da reforma, né? na contestação da reforma protestante, o um investimento dessa reforma contra essa, esse recurso medieval. Porque, como a gente sabe, na reforma protestante, que é consequência já também, do processo de criação da imprensa, você já é, populariza a leitura né, dos textos sagrados e a reforma protestante vai se sustentar principalmente na, na crença baseada no texto sagrado, já que esse texto estava disponível, inclusive, em línguas nacionais. Né? Vejam que tudo isso tem a ver com as, as cidades e tudo mais. Mas, nesse período que nós estamos falando, ainda na Primeira Idade Média, nos primeiros séculos da Idade Média, o predomínio, da, do, do, do, o controle da palavra é escrita é eclesial. Segundo esse corte cultural, não coincidia com a estratificação social. É aquilo que eu falei. Você poderia ter nobres que fossem totalmente analfabetos. A linha de separação entre clérigos e laicos, realidade sociocultural que ficou registrada no francês moderno, clero, né? letrado, clerc, e, e, e o clero, é, no francês moderno, letrado, do inglês clerc. Né? Clerc, é, em inglês, é escrevente. E no português, leigo, é tido também como sinônimo de ignorante. Então, é essa oposição entre aquele que é o escrevente, que é capaz de escrever, que é o que, que pertence ao clero, e aquele que é leigo, laico, aquele que não sabe, que não conhece a letra né? e a escritura, é uma oposição que se situa já a partir daí. Aquela cultura eclesiástica era uma sistematização e simplificação da herança greco-romana adaptada à situação de uma época convulsionada politicamente, enrijecida socialmente, é uma época de uma estratificação social muito pesada, empobrecida economicamente, é uma época de grandes dificuldades, porque é uma época de expansão da Europa em territórios ainda desconhecidos, né, é uma época de transformação, inclusive, da paisagem física da Europa ao longo do tempo. né? E síntese disso tudo, limitada pelo seu absolutismo religioso. Quer dizer, um, um sistema de governo, né? De, de constituição de cidades e estados, que era todo baseado na herança divina. E, portanto, todo governado, mais uma vez, pela autoridade eclesial. Né? Então, a educação por exemplo, era feita de clérigos, para clérigos, ou seja, o privilégio da educação, era entendida a educação como privilégio, e era um privilégio destinado exclusivamente aos clérigos, devido às necessidades do culto. Nas escolas catedralícias e, sobretudo, monásticas, praticamente as únicas existentes ensinavam-se as chamadas sete artes liberais, as únicas dignas de homens livres. Então, Vamos vendo que aqui é que se origina também a ideia do que deve ser ensinado, do que se deve aprender numa, numa escola, né? a própria ideia de escola, né? a escolástica está ligada a isso aí, né? é, aqui é que está se forjando a ideia do, de como se constrói o conhecimento, aqui é que se vai se forjar a ideia de universidade, da universitas, né, de um conhecimento universal, mas não universalizado, né, é preciso assinalar. Enfim, é, há uma série de questões aqui que surgem aqui. Vejam só, nas escolas catedralistas e, sobretudo, monásticas, praticamente as únicas existentes, ensinavam-se as chamadas sete artes liberais, as únicas dignas de homens livres, por oposição às artes mecânicas, isso é, artes manuais, próprias de escravos. Isso vai mudar ao longo do tempo, mas essas artes manuais vão passar a ser ofícios e tudo mais. Na primeira parte, o trivium, todo mundo já deve ter ouvido falar disso, de trivium e quadrivium, né? no trivium estudava-se gramática, ou seja, latim e literatura, retórica, estilística, textos históricos, e dialética, a iniciação filosófica. Note que há uma diferença entre retórica e dialética. Né? Na retórica, você estuda uma estilística, mas... Há uma, uma, uma modificação que se, que se passou ao longo do tempo. Hoje a gente fala de retórica como uma capacidade de argumentação que, na verdade, era aquela que era aprendida a partir da dialética, ou seja, a partir do ensino filosófico. Na segunda, que é o quadrívium, passava-se para a aritmética, a geometria, que incluía a geografia, a astronomia, a astrologia, que estava no quadrívium, a astrologia, e a física, e a música, né? A música é. Né? Portanto, você tem aqui uma reunião dos saberes herdados da antiguidade sem que fosse herdado o mesmo princípio, por exemplo, da democracia ateniense, do acesso dos homens livres à informação e ao aprendizado da língua escrita. O saber essencial da idade, é, é, portanto, é, a xenomia e música, Cumpridas essas etapas do trivo e quadrível, depois eu falo do que eu ia falar, cumpridas as etapas do trivo e quadrível, é, de duração variável conforme as condições pessoais e locais, passava-se o estudo da teologia, que era o estudo máximo. O saber essencial da Idade Média a que clérigos se dedicariam por toda a vida. Esse saber essencial nos leva a uma coisa que depois a gente vai falar em relação a Margaret Vertay, que é o fato de que a Idade Média é uma época para traduzir nos termos que a gente aprende do segundo grau, teocêntrica, isso é, uma época em que o saber religioso é o saber tradutor de todos os outros saberes, e o saber supremo dentro da hierarquia de saberes possíveis. Né? Então, portanto, alguém que quisesse se dedicar à pesquisa, por exemplo, né, teria que se tornar um clérigo. Né? Isso é o que a gente vê lá naquele filme O Nome da Rosa, do... do, do Jacanot, baseado no, no famoso romance de Humberto Eco. No nome da rosa, nós temos um personagem, que é o Guilherme de Baskerville, que é uma espécie de, de detetive, e que, naturalmente, o nome já aponta para isso, porque o Baskerville aí remete ao cão dos Baskervilles do. do, do uh, ai, meu Deus faz contar esses brancos do, do famoso detetive, né? É, e remete o outro primeiro nome Guilherme de Baskerville é, é, remete-se ao ao monge Guilherme de Occam, né? Do nominalismo, né? O principal nome. Do, eu vou falar disso mais para o final aqui quando eu falar da filosofia, né? Sherlock Holmes, né? Então é, o, o, o Humberto Eco faz uma brincadeira, em que ele reúne uma espécie de monge detetive que vai investigar um crime acontecido numa determinada abadia, e o personagem, aliás, vivido pelo Sean Connery, que morreu ontem, anteontem, recentemente, né, é, assinalar isso, é, num, num dos momentos mais interessantes da carreira do Sean Connery, ele faz o papel desse monge, que é acompanhado de um noviço, né, que é seu, seu discípulo, né? Ele age como um investigador, como um homem que já aponta para o renascimento. Né? Isso é que é o interessante na história do Beto Eco, é que o manuscrito, não só o fato de que o manuscrito desaparecido e que gera os assassinatos, é um manuscrito que seria a parte perdida da comédia, da poética de Aristóteles, mas também é, é, é um revelador do conhecimento. Né? e, e, e é, portanto, um, é, fere interesses muito sérios da igreja da época. Então, o, o personagem Guilherme Basqueville, no nome da Rosa, é uma espécie de é, esclarecedor, né, de iluminador, é um proto-iluminista, é um renascentista, né, em meio a, as supostas trevas da Idade Média, que não eram trevas de coisa nenhuma, mas era um outro modo de compreensão. Como nós estamos vendo aqui, não há trevas num, numa, num modo de, de aprendizado como esse. O que acontecia era que aquela pessoa que desejava se dedicar a algo próximo da ciência, né, como nós vamos ver já já, não tinha propriamente uma ciência, mas havia um conhecimento, ela deveria se dedicar à a, a pesquisa ou se, se queria se dedicar à pesquisa, deveria entrar para o clero. Mais adiante, ele diz assim, dessa forma, não se observava a natureza para se deduzir explicações ou levantar hipóteses, mas para se ver os símbolos dos designos de Deus. Isso é outra coisa que ajuda-nos a entender o que é uma época teocêntrica. Numa época teocêntrica, a natureza não se revela e não é investigada ela é, na verdade, uma espécie de compêndio de símbolos emanados pela figura divina. Então, a natureza é uma, uma espécie de escrita que deve ser decifrada e que tem, contém mistérios. E esses mistérios são mistérios de Deus. Então, não cabe ao ser humano investigar esses mistérios. Ele diz aqui ainda adiante... É... Diante disso, a matemática parecia abstrata, a preocupação quantitativa não existia e os números valiam mais pelo seu simbolismo do que pelo eventual caráter prático ou utilitário, o que explica muita coisa, inclusive a própria economia medieval. A botânica e a mineralogia reduziam-se a tratados descrevendo plantas e pedras, quase sempre vistas como dotadas de aspectos mágicos. E aí a gente entende por que... que medraram coisas como, por exemplo, a pesquisa da pedra filosofal já no final da Idade Média. A medicina estava limitada pela ideia de que o doente é um pecador cuja cura residia na atuação da igreja, com orações, exorcismos, etc. E nunca com a intervenção do corpo, ele conta aqui, que levou muito tempo para que se pudesse fazer, aceitar a ideia da dissecação de cadáveres. Né? Utilizava-se somente é, é, o latim, pois o idioma germânico ainda não tinha tradição literária. E aí, explicando o idioma germânico, é um dos primeiros idiomas né, do, é, do tronco indo-europeu que vai dar origem aos idiomas europeus. É, o campo cultural que melhor se expressou a tentativa de harmonização do passado é, clássico com o cristianismo foi o da filosofia. Então, de resto, a filosofia era uma presença, como nós já vimos, ela já está no quadril, ela é uma presença importante aí, mas ela vai funcionar principalmente como um solidificador da cultura, da, da, do, das crenças cristãs. Né? É, então, a que filosofia nós estamos referindo? Evidentemente, é a filosofia dada da antiguidade, mas principalmente a filosofia platônica, já que os textos aristotélicos, aí está a razão porque eu estava falando ainda agora também do nome da Rosa, os textos aristotélicos vão chegar mais tarde né? e vai ser dado como perdida essa parte referente à comédia na poética de Aristóteles. É, os homens da Idade Média viveram em vários momentos obcecados pela ideia de que o fim dos tempos se aproximava. Nesse sentido, nós somos até, num certo aspecto, muito parecidos com... Os, os, os homens de, as pessoas da Idade Média, né, seja no, naquele momento que nós vivemos imediatamente anterior à queda do muro de Berlim, né, quando se esperava a qualquer momento a Terceira Guerra Mundial, ou hoje, né, em função das, das dessa e de outras pandemias que certamente virão por causa da por conta da do manejo imperito da natureza e, e a destruição produzida na natureza. Quer dizer, as grandes questões que estão sendo colocadas hoje pela ecologia são questões também de caráter milenarista, vamos dizer assim, né, e que aludem a essa ideia do apocalipse. E o termo e, e a própria noção de apocalipse está voltando a, a ter muita relevância né? Na Idade Média, isso era uma coisa constante. Temia-se muito constantemente o fim dos tempos, porque havia uma profecia que dizia que o reinado de Deus sobre a Terra, é, a expansão do cristianismo, levaria mil anos. E que, após mil anos, né, é, é, se veria, portanto, a partir do primeiro milênio, né, é, é, se veria é, um... Portanto, o, a, a, o Apocalipse né? e a, a, a, a transformação da Terra, o paraíso, a confirmação do paraíso terrestre e entrada no reino divino. divino. Só é, essas questões do paraíso a gente vai falar daqui a pouco falando da Margarete Vertay, que a gente vai falar de inferno e paraíso também, então eu vou deixar isso de lado para depois. Uh, então. Primeira questão, um mundo governado, é, orientado, fundamentado em torno da crença religiosa. O que não impedia, já devo assinalar, eu acho que é importante desde já dizer isso, não impedia que tudo aquilo que fosse considerado pecado, e essa noção de pecado foi mudando ao longo dos séculos, mesmo na Idade Média, tudo aquilo que fosse considerado pecado não estivesse, não fizesse parte desse mundo pelo contrário, tinha uma atuação muito, muito presente nesse mundo. Então, o que vocês pensarem em termos de licenciosidade, de, uh, de discurso sexual desabrido mesmo, qualquer coisa desse tipo, também está presente na Idade Média. Quer dizer, é falsa a ideia de que a Idade Média então seria uma época de puritanismo constante. Havia, sim, um medo é, do... do, do do, do fim dos tempos, havia um medo desse Deus terrível, né, castigador, mas, ao mesmo tempo, também havia toda espécie de atitude de, de, é, de desrespeito a essas normas. E, como eu disse ainda agora, todas essas espécies de crenças que questionavam, de certa forma, de certa forma essa hegemonia. Não vamos pensar que essa hegemonia cristã não não enfrentava uma série de oposições o tempo todo isso estava acontecendo e quando eu digo isso eu não estou me referindo somente a oposições provenientes de uma esfera popular não havia reis havia reinados né que se é, que enfrentavam essa hegemonia cristã isso era uma disputa de poder e não era tão simples assim a gente precisa entender que, aliás, isso vale para qualquer momento histórico. Né? Quer dizer, em todas as épocas há enfrentamentos, e se a gente diz que alguma coisa é hegemônica num determinado período, isso não significa que não haja emergência de muitas coisas contraditórias nesse contexto. Eu vou voltar a isso mais adiante. Outra coisa que é importante se fixar agora é essa questão do domínio da língua. Ou seja, é aí que se situa já um dos mecanismos de poder mais caros à tradição ocidental, que é a imposição pela língua e pela língua escrita. Né? Então, toda a discussão que vai dar, já no século XX, no questionamento do logocentrismo, a gente está falando aqui de desconstrução, né? o questionamento do logocentrismo por parte do Derrida, né? a questão da... Olha, olha a rede aí, patinando. Né? Eu acho que vai dar... Eu vou ficar... Algumas imagens minhas um pouco congeladas durante algum tempo. Mas, enfim, é, toda essa questão que vai dar na crítica ao logocentrismo no século XX por parte de Derrida tem sua origem lá remotamente na Idade Média. Quer dizer, quando, se há, quando há uma afirmação da língua. A propósito disso, ele vai dizer aqui, do ponto de vista literário, páginas adiante, né? do ponto de vista literário, contudo, o germânico produziu, então, um poema épico, Beowulf enquanto as línguas neolatinas precisariam para tanto esperar o começo do século XI. já eh, antes já lá por volta do, do, do, de 800 e poucos primeiro século segundo século já havia uma produção oral que vai se consolidar eh, em documentos eh, eh, escritos que já são já conteu embrião tanto da língua alemã como das línguas das outras línguas desse tronco, né, e das línguas... Uh, eu não sou linguista, não posso falar disso com propriedade, mas, enfim, das línguas anglo-saxãs, né, e talvez também das outras derivadas dessas línguas. Né? Uh, bom, uh, outra questão também que, que caracteriza a Idade Média, eu já falei aqui rapidamente, ele usa muito esse termo folclore, nem o termo folclore, nem o termo cultura popular me parecem satisfatórios, mas a gente pode dizer que uma das chaves para a gente compreender isso que se passa, além da centralidade da religião cristã e da, da, do privilégio da língua é, por parte de, certo, de um certo setor da sociedade, que é o clero, existe a questão do, do folclore ou da cultura popular, como afirmação, ele diz, inclusive, é, afirmação psíquica e material da elite laica. Então, portanto, a cultura popular aqui não está se referindo somente à cultura campesina ou camponesa, né? ou seja, aqueles mais é, desfavorecidos e mesmo os escravizados. Aqui está se referindo também à formulação de uma elite não é, laica que. É, era muito ciosa de certas tradições. Né? Quando a gente vê... É, vou dar um exemplo um pouco absurdo, mas, enfim, que pode ajudar a entender isso. Quando a Marina Abramovic, a performance Marina Abramovic, resolveu fazer uma, uma, um prolongamento do seu, é, da sua pesquisa com a série de, de performances que ela fez sob o nome de Barroco Balcânico, sobre a cultura dos Balcas, ela foi... É, é, é, desafiada como ela trabalhava com performance por um pessoal é, ligado à indústria pornográfica se ela teria coragem de trabalhar com isso e ela foi investigar isso e ficou muito desmotivada pela, pela, pelo caráter performativo da pornografia né? mas ao mesmo tempo ela descobriu que havia vários mitos propiciadores da cultura é, agrária é, da, da, do seu país, da Sérvia, que eram mitos que tinham sempre uma conotação sexualizada erótica, e esses mitos remontavam à Idade Média. Daí que surgiu aquela série de vídeos que muita gente já viu, né? das, das mulheres correndo com os seios de fora e mostrando as suas vaginas, para evitar que a chuva, os demônios da chuva se aproximassem e, portanto, não estragassem a plantação, os homens transando com a terra, né, para inseminar a terra, para colocar semente na terra e fazer com que ela fosse produtiva, né? da mesma forma que é narrado aqui pelo próprio Hilário Franco Júnior, o fato de que é, havia é, havia um costume, por exemplo, por parte de agricultores de usar hostias consagradas, enfim, é, é, coisas que são de caráter religioso para colocar colocá-las na terra para poder favorecer o crescimento da plantação, havia também as outras crenças pagantes. E essas crenças, às vezes, até conviviam ou discutavam o espaço. Então, isso tudo para entender que a Idade Média também é um mundo muito rico do ponto de vista simbólico e povoado por mil criaturas e por é, múltiplas variações da forma humana e não humana. Né? Um gradiente muito grande entre o humano e o não humano que é muito interessante. Né? É, o cristianismo, diz ele ao desacralizar a natureza que não se identificava mais com as divindades pagãs, porque você se lembra quando eu falei aqui do mito de Dionísio, por exemplo que era um mito agrário que tinha a ver com a colheita da uva era um mito pro, originalmente propiciador da colheita da uva né? de boas colheitas da uva então se fazia esses rituais pela colheita da uva é, esses, esses mitos pagãos né, como a, o culto a Dionísios, a Baco, etc., é, eles foram interditados pelo cristianismo, né, o cristianismo oficial, a partir do momento que começa a incorporar a religião, o, o governo romano começa a ocupar, a, ocupar, a, a incorporar a religião cristã, e começa a proscrever todos esses cultos das divindades pagãs, não só os cultos, cultos antigos, mas outros que surgiram depois, já na Idade Média, e, nesse sentido, a oposição folclórica representou a resistência de outro sistema mental, de outra lógica, do pensamento selvagem. Então, isso explica também por que, que na Europa se cria essa crença férrea no paganismo e na necessidade de combater o paganismo, que vai levar às cruzadas e depois a todo o projeto colonizador. A atitude dos colonizadores ao chegar nas Américas e encontrar civilizações que já existiam lá, com povos de cores de pele diferentes, e acreditar que esses povos eram pagãos e que seguiam deuses pagãos, tinha que ver com a experiência já acumulada na própria tradição europeia, né, que entendia que todas essas manifestações eram manifestações pagãs, e eles reconheciam muito claramente essas, essas religiões animistas, né, essas práticas religiosas que viam na natureza Elementos anímicos. Então, é, isso já tinha sido combatido e, e, e proibido, interditado, né, esse pensamento selvagem que ele põe aqui, entre aspas, fazendo alusão exatamente à ideia do pensamento selvagem lá do Levis ou seja, a ideia de tratar isso como uma coisa primitiva, selvagem, etc., já estava ancorada em, em práticas realizadas nos primórdios. Da, da Idade Média e que se arrastam, portanto, até é, esse momento da colonização. Né? Então a gente entende também aí os fundamentos a partir dos quais se dá a própria ideia de, do, da colonização e da escravização né, de povos vistos como inferiores. Né? É, há uma história muito interessante que ele conta aqui do culto de um, um culto pagão a um cão que teria sido morto por um nobre, porque o nobre acreditava que esse cão teria matado uma criança. Depois se descobre que ele tentou salvar a criança de uma serpente. Então, o cão foi morto pelo nobre injustamente, e aí o nobre dedicou a esse cão um túmulo especial. E aí depois isso foi se transformando em uma espécie de que foram sendo atribuídos milagres a esse cachorro e aí houve uma interdição na igreja, foi proibido e tal, mas as peregrinações ao túmulo do cão continuaram, né, então como, diz ele aqui, como o nobre mataram um inocente, o cão e sofrera por isso o castigo divino outros inocentes oprimidos, os camponeses transformaram aquele local deserto em local sagrado, então aí também é um outro componente importante que vai servir inclusive para o próprio Marx pensar a questão da Idade Média, a questão dos camponeses e da o sistema econômico que sustentava, quer dizer, há desde muito cedo, essa percepção, obviamente, por parte dos camponeses, do sistema de opressão em que eles estão inseridos, né e as formas de resistência a isso que eles vão engendrando. Né? É, a arte aqui, ele vai dizer, ele não diz que é exatamente isso, é, é, não, eu não vou emprestar estante para o indigitado, não, Cláudio Cordovil, porque isso aí seria um crime lesa minha estante, entendeu? Eu, eu, de modo algum, abriria esse tipo de acesso. Eu entendi a sua ironia, mas não abriria não. Obrigado, Cláudio. É, destinado a um público bem mais vasto que o da literatura, naquela sociedade pouco letrada, a arte era o melhor veículo para a transmissão dos valores eclesiásticos. Aqui ele está se referindo principalmente às artes visuais, aquilo que nós chamamos hoje de artes visuais né? e a arte é, arquitetônica. Logo, a gente vai ver que também a literatura, ele não menciona aqui, mas o teatro, em nenhum momento ele vai falar de teatro medieval. Há autores medievalistas que não usam o termo teatro medieval de modo que tudo leva a crer que a gente fale de espetáculo e teatro em retrospecto, em relação a algo produzido na Idade Média, mas há decididamente algo que é produzido fisicamente com o corpo, a gente vai ver isso depois, e que é arte e que tem essa finalidade né, de transmissão de valores, né, principalmente valores da crença cristã, né, ao leigo que não sabia ler e escrever. Para passar sua mensagem, a arte clerical precisava incorporar elementos familiares à cultura popular. E é isso que vai ser feito. E é interessante como isso vai ser processado ao longo do tempo e como isso vai servir à colonização depois. Quer dizer, quando os colonizadores chegam às terras recém-descobertas nas Américas, eles vão trazer consigo já uma prática artística de catequese, chamada catequese, que são os jesuítas que vão trazer. Né, uma, uma ordem religiosa de caráter militar né, que vai fazer tomar para si essa missão de catequizar o gentio né, é, na suposição de que poderia esclarecer melhor do mesmo modo como foi feito na Europa, ou seja, através desses, dessas representações né, artísticas né, que a gente conhece, então, como o teatro jesuítico, coisa assim. Depois a gente volta a isso e eu questiono isso novamente. Por outro lado, diz ele mais adiante, a arte gótica nos séculos de XII a XV, muitas vezes a gente confunde gótico com medieval. Então, achei interessante assinalar isso. Na verdade, o período gótico é o período que sucede a Renascença Carolíngia, como se chama, e é o período compreendido justamente entre os séculos XII e o século XV, muito embora você possa falar de um gótico barroco já na, no, no final desse período. Ao revelar esteticamente as transformações pelas quais passava a sociedade feudo-clerical, abria mais espaço para abrigar manifestações culturais populares. E não é à toa que depois, no imaginário romântico, no século XIX, num né, Victor Hugo, por exemplo, essas manifestações populares estejam representadas, por exemplo, lá no Notre-Dame de Paris, né, como atrações que se dão do lado de fora da catedral, né, onde dentro está escondido o quasímodo, aquele que não tem forma, que não tem modos, né, que é o monstro que fica escondido lá na torre da famosa catedral de Notre-Dame de Paris. Uh, isso tudo está organizado está começando a se organizar nesse período que nós estamos descrevendo aqui. As igrejas desse estilo, que é o estilo é, é, românico, o primeiro estilo que antecede ao gótico, é, na maior parte rurais, e essas são as igrejas que a gente encontra muitas vezes em aldeias, aquelas igrejas que são de 1.200, de 1.100, de 800, então, são igrejas que você encontra no interior da, do, da Europa, né? Essas igrejas são essas que ele está falando aqui, que incorporaram especialmente na escultura e na pintura motivos caros aos camponeses, daí que elas não parecem como as catedrais góticas que viram depois. E se elas eram verdadeiros bestiários de pedra, isso eu acho muito bonito, com inúmeros animais reais e imaginários retratados nas suas colunas e paredes. E isso, nisso a Idade Média faz uso de recursos que também estão presentes em outras civilizações, principalmente as civilizações orientais né, que é essa, que tem também esses bestiários de pedra, né, essa, essa reunião bestiário de bestes, reunião de bestas, né, uma coleção de formas animais extraordinária e diversificada. Né. Eram comuns, por exemplo, os lobisomens sempre presentes na psicologia coletiva camponesa. O, a, a, o, o mito licantrópico né, e essa ideia do homem-lobo é uma ideia que está muito é, enraizada na cultura europeia, é muito antiga, tem uma ancestralidade muito grande e suas raízes podem ser encontradas justamente nessas narrativas como, por exemplo, o né, que, é, que na verdade é o lobo, o né, E, portanto, é... São histórias que dizem respeito à própria oscilação pagã entre o homem e outras formas de animais, né? contra a qual opera uma religiosidade cristã que teme essa bestialidade, que identifica essa bestialidade com as forças do mal, do inferno, do demônio, né? e luta contra essa bestialidade em prol do crescimento religioso é, do espírito, né? que se libertaria dessa materialidade física. E aí a gente chega na questão que ele também está querendo chegar aqui. O corpo medieval é um corpo interditado, quer dizer, não é não é possível se considerar né, é, este corpo como sendo a, a sede do prazer ou da vida terrena, quer dizer, a vida é toda orientada para a transcendência após a morte, ou seja, para a recompensa celestial. Tem, umas, tem uns quadros, inclusive, é, muito interessantes que ele coloca aqui em relação à expectativa média de vida. Né? Eu, no início do, do livro, eu fiquei muito impressionado. Não sei se eu consigo achar aqui, porque eu não estava pensando em falar disso diretamente, mas eu fiquei muito impressionado com, ah, com essa questão. Né? Por exemplo, a evolução demográfica da cristandade ocidental. Né, em milhões de habitantes entre o ano 200 e o ano 1500, a Itália cresceu de 7 milhões de habitantes a 10 milhões de habitantes, com declínios, por exemplo, em 400, você tem 5 milhões de habitantes, em 600, 3,5 milhões de habitantes. A expectativa média de vida era muito baixa, né, era essa outra, a outra estatística que eu estava tentando achar aqui, mas não consegui. Mas girava algo em torno, era algo em torno de 30 e poucos anos, né? Ou seja, as pessoas não eram longevas, não viviam muito, porque as doenças, as pestes, enfim, toda espécie de coisa ceifava a vida das pessoas muito rapidamente. Então, tinha-se uma sensação também de uma transitoriedade da vida muito grande. Né? Nascia-se e vivia-se pouco para morrer logo e alcançar a glória divina, o que significava que a vida na Terra era uma vida de sofrimentos e privações e que só a recompensa divina salvaria as pessoas. Esse esquema, que é uma espécie de distorção do pensamento cristão, porque Cristo nunca falou de algo desse tipo, né? é, de que a vida terrena não teria importância, né? é, essa, esse tipo de distorção era muito conveniente né? para a manutenção da hegemonia cristã. Quer dizer, a, o clero conseguiu, com isso, estabelecer um controle muito feroz né, da população, de modo que ela se mantinha é, sempre sob o temor do divino, né, assombrada pelo temor do divino. Se, em, em sequência aqui, é, o gótico, por sua vez, não era arte unicamente eclesiástica. De fato, as transformações socioeconômicas fizeram os laicos consumidores de obras de arte mas as catedrais góticas contavam para serem erguidas com a indispensável colaboração da burguesia local e da monarquia. Inclusive, as catedrais medievais não tinham autores, mas correspondiam a ciclos que eram representados por, ou pelo nome de grandes abades que fizeram construir essas catedrais, mas também de grandes benfeitores. Né? A partir de certo ponto, né, muitas das catedrais medievais contaram com o concurso do, da do aporte significativo de verbas para a construção trazidas por certos nobres, com isso também ganhavam o seu, o seu lugar no céu, né? garantiam assim a sua, a sua salvação eterna. Né? Ah, e isso, evidentemente, também é, é, reflete-se na própria estrutura das cidades. Daí eu ter falado aqui no livro, por exemplo, Tom Rimpierne, quer dizer, a estrutura das cidades medievais, eu ter falado tanto das cidades aqui, a estrutura das cidades medievais é uma estrutura que gira em torno da construção desse templo fundamental que é a igreja. Inclusive, uh, o, o, o Hilário aqui e também o Pirreno descem detalhes sobre isso, sobre a própria construção da, da simbologia da cruz né, e o sentido do, da localização de cada espaço dessa figura geométrica, não é? E encimando essa figura geométrica, na parte superior dela, está a igreja. Então, as cidades se constroem como uma espécie de cruz que tem no topo dela né, a figura divina, comandando toda a cidade. Esse esquema de construção de cidades vai sobreviver no barroco e vai nos legar as cidades históricas que nós temos aqui, que são todas construídas em torno da igreja, né? a praça principal fica em frente à igreja. Né? Esse partido de construção, essa forma de construção, é, tem origens medievais. Né? A expressão de uma nova sociedade de informação o gótico estava ligado à cultura que se desenvolvia nas escolas urbanas, ao pensamento que, redescobrindo a, opera, a obra de Aristóteles, procurava, procurava perdão, harmonizar fé e razão. Assim, concebia-se Deus como luz, daí os vitrais, né, que faziam passar a luz divina, e valorizava seu lado humano, daí o culto à Virgem. Num pequeno trecho aqui, o Hilário sintetiza uma série de coisas muito interessantes, né? Essa dimensão do humano que foi trazida a partir da conciliação do divino com o humano, foi trazida a partir desse culto à Virgem Maria, que é um culto tão ancestral e de tamanha importância para a manutenção de um conservadorismo cristão. Né? É a face humanizada, porque aí não é mais Deus somente, mas é Deus que tem uma mãe, né? E, e tendo uma mãe é uma face é a dimensão humana de Deus. Né? Então isso é muito importante. Né? A partir de certo momento, né, é, que que que ele situa aqui na Idade Média Central e na Baixa Idade Média, você tem esse crescimento dessa relação com o humano a partir do culto da Virgem Maria, e, ao mesmo tempo, essa conciliação corresponde à entrada em cena de, um, de uma filosofia que se descobre a partir da Idade Média Central e que desfaz o predomínio platônico da primeira fase da Idade Média. Né? É, ele cita aqui, inclusive, o Jürgen Saitz que fez um estudo sobre essa... Essa, essa questão da arte gótica, incorporar monstros de diferentes tipos e até seres acéfalos e multicéfalos da antiguidade, plantas zoomórficas, animais com corpos de partes trocadas, isso já estava presente no Islã e foi trazido ao mundo ocidental, dragões e demônios com seios ou tromba de elefantes existentes no imaginário do Extremo Oriente, que foram importados e que vão ser depois levados para a pra, pra imaginação, primeiro para a imaginação do que se encontraria nos novos, nas novas terras descobertas. E depois, insistando nessas terras colonizadas, né, a, as narrativas que são feitas, como a narrativa de Hans Staden, por exemplo, e de outros missivistas que vêm para o no, novo mundo narrar como esse novo mundo se constrói, ele vai ser ilustrado, com um, essas narrativas vão ser ilustradas por ilustradores que não estiveram nesse novo mundo e que usam esse imaginário medieval para suprir o desconhecimento que eles têm das novas formas de animais, de plantas e de pessoas que são encontradas justamente nesse novo mundo. Então, percebam que o colonizador, quando chega na América, ele tem a impressão de ter encontrado aquele mundo imaginário que estava lá na Idade Média. Né? E ele tenta traduzir aquilo que ele vê a partir desse referencial, né? que reúne esse bestialógio todo. Percebe-se com isso a permanente dualidade da Idade Média, diz ainda o Hilário, que mesmo nas suas buscas da realidade, escapa continuamente para regiões longínquas e quiméricas e conserva até o fim a sua universalidade. Então, essa é outra característica também que a gente pode mencionar aqui, essa questão das quimeras medievais, né? do, do, do tipo de, de pensamento que, e de, de percepção do mundo que se situa numa espécie de uh, universo uh, que, que se compõe daquilo que se percebe e daquilo que não se vê e se imagina e essa essa composição dupla vai nos assombrar durante muito tempo e vai ser componente essencial da arte de modo geral ao longo de todo o mundo ocidental toda a era ocidental toda a história da cultura ocidental perdão é, ele fala aqui por exemplo do, do, do de uma, uma coisa que eu também achei muito interessante é, dos goliardos né, que são um povo que questiona a cultura cristã, e eles, um dos temas caros aos goliardos, e nada sei muito disso aqui, então não posso discorrer muito, era o tema da roda da fortuna, cíclica oposta ao conceito linear e progressista típico da visão histórica cristã. Então, por exemplo, por aí a gente vê que uma série de coisas que a gente encontra, por exemplo, bom, o tarô naturalmente está entuchado de coisas medievais, então, essa ideia da Roda da Fortuna, dos ciclos, que é uma ideia muito oriental, também estava presente no mundo medieval como um embate cultural. A literatura, Por sua vez, diz ele, a literatura vernácula apresentava gêneros com forte coloração clerical e outros acentuadamente laicos. É por isso que eu coloquei já... Não sei se eu mencionei isso aqui antes, mas a gente depois vai falar de alguns subgêneros, né, como Jogral, Fabliot, etc., que são coisas que são produzidas na Idade Média como gêneros que depois desapareceram, mas que são formas de expressão, inclusive com o corpo, que são ricas desses elementos. Né? Então, ele dá exemplos disso. Né? É, como coloração clerical são as canções de gesta e as narrativas épicas em verso. Né? Lendas nascidas em torno de santuários de peregrinação. Né? Então, aquela coisa da peregrinação para Santiago de Compostela, todas essas coisas, que é um. Que é um as, as narrativas de peregrinos ocuparam uma boa parte da Idade Média. E, é, por outro lado, é, não, ele ainda fala assim, essa se revela feudal e cristã. De fato, no momento em que aparecia o primeiro exemplar do gênero, La Chanson de Roland por volta de 1100, completava-se a cristianização do cavaleiro feudal, esse gênero da peregrinação. O primeiro grande texto disso é a chansão de Roland, de 1100, a cerimônia de sua armação e, portanto, também a criação da mitologia do cavaleiro medieval, era clericalizada e ganhava peso de sacramento. O, o, o cruzado ele se colocava a serviço de Deus na luta contra o infiel e injusto. Enfim, a literatura criava um tipo ideal que a igreja esperava ver concretizado nas cruzadas o herói tornava-se correspondente laico do santo ele era se tinha o um santo né que era canonizado correspondente laico era o herói né e essa frase em específico o herói tornava-se correspondente laico do santo eu acho que é uma frase que tem sentido muito importante hoje quando você vê que algumas pessoas alucinadas aí ficam recordando ou recuperando essas coisas medievais, dos templários e tudo isso. Não é à toa, isso não é à toa. É uma recuperação de um certo sentido conservador forjado lá na Idade Média. Cabe lembrar que esse mesmo sentido dos cruzados foi recuperado por todos os fascismos, tanto pelo fascismo italiano como pelo nazismo. O contraponto estava na literatura baseada na matéria da Bretanha, ou seja e lendas e contos folclóricos célticos, que a mitologia celta é das primeiras dessas aí. Deixando de lado uma série de problemas sobre as fontes, as modalidades de transmissão e literalização da tradição oral celta, questões que vão ser estudadas por vários, por vários pesquisadores, e até mesmo o Pouso Untor algumas vezes vai fazer referência a isso, se temos apenas seus três grandes ciclos. O primeiro, desenvolveu se em torno da figura, que não se sabe se é histórica ou lendária, do rei Arthur e seus cavaleiros da Távola Redonda, os romances, isto é, literalmente narrativas em língua vulgar, de Chrétien de Troy, que é de 1135 a 1183, e mais tarde, no século 13 ocorreu certa clericalização do tema, deslocando-se o eixo da narrativa do rei para o graal, o tal do vaso mágico, a taça de José de Arimatéia da mitologia celta, transformando no cálice que recolhera o sangue de Cristo na cruz. E isso é que vai dar em histórias como, por exemplo, a narrativa do Parsifal, que vai virar a ópera do Wagner. Então, vocês vejam que aí a demanda do santo grau, a procura do cálice sagrado, que teria pertencido a José de Arimateia, que ele teria recolhido o sangue de Cristo na ceia, etc. Enfim, essa história toda, e a procura do cálice sagrado, que anima toda a narrativa em torno dos, dos, do, do ciclo arturiano, né? é, ou seja, de, do rei Arthur. O segundo ciclo tratava do amor adúltero para a igreja e puro para os laicos, e novamente entra o Wagner aí de Tristão e Isolda. O terceiro, que é o segundo, então são ciclos diferentes, ciclo arturiano, o ciclo do amor, é, do amor sensual, do amor adúltero para a igreja, mas um amor puro para os leigos, de Cristão e Isoda, e o terceiro reunia, através de Maria de França, em 1175, vários lais bretões, quer dizer, pequenas narrativas rimadas de origem folclórica. E aí, essa questão do amor, inclusive do amor sexualizado, é muito importante. E outro gênero eram os fabliôs, uma espécie de correspondente em língua vulgar, da poesia goliárdica. Daí vem o romance de Renard, por exemplo, e, e que é uma paródia das canções de gesto, dos romances cortesãos, com os personagens sendo animais. Tem narrativas disso também, é, em, em que os animais fazem as vezes dos homens, o principal deles é a raposa, que desrespeita todos os interditos e todas as prescrições legais, daí a esperteza da raposa, e situações que ironizam a sociedade feudo clerical e os homens de maneira geral. E aí você tem o grande ciclo da lírica trovadoresca, a partir e princípios do século XII, que é uma arte ao mesmo tempo cortesã né? e de caráter, é, digamos, laico ou não clerical, ou que evoca elementos da cristandade, mas tem é, uma impureza, vamos dizer assim. Né? O trovador era um nobre feudal que compunha música e letra para a interpretação do jogral, daí conceber o amor como variante da vassalagem, da servidão o é, um amor como se... porque sendo ele um senhor que tinha os seus servos, um nobre feudal, ele entendia que ele se convertia em servo da, sua, da dama pela qual ele estava encantado. Então é, ou seja, ele expressava de acordo com o seu universo cultural sem isso significar a espiritualização completa do amor. Pelo contrário, veja só, o caráter sensual às vezes declaradamente erótico, aparece com frequência naquela poesia. E seu caráter antimatrimonial colocava-se na perspectiva de oposição à igreja, que, vejam só, no século XIII, instituía o sacramento do matrimônio. Foi no século XIII, somente, a partir dos anos 1200, que se instituiu o sacramento do matrimônio, ou seja, a sacralização da união estável de homens com mulheres. Note-se bem. Né? evidentemente. Né? Aí você está justamente na consolidação do grande esquema patriarcal né? fundado né? nesse princípio né? é, de relação homem-mulher. É, o princípio, obviamente, assimétrico. Que no século XIII instituía o sacramento do matrimônio, objetivando reforçar sua capacidade de controle sobre a sociedade laica, porque antes disso, ao que parece, a gente deduz, né? havia um descontrole completo né, das relações é, amorosas. Né? Então, para exercer uma espécie de controle, para regulamentar isso, né, o clero institui o sacramento do matrimônio. E aí também a, a figura da Virgem Maria né, torna-se importante e toda a representação da maternalidade e tudo mais. Né? Bom, o século XIII caracterizou-se por um brilho menor e uma capacidade de sistematização maior, quer dizer, você tem uma diversidade menor em termos literários, mas uma sistematização maior. E nesse contexto surgiram várias sumas teológicas, científicas, geográficas, etc., destacando-se literatura vulgar, o romance de La Rose, né? Super importante e aí chegamos ao principal, a Divina Comédia. A primeira dessas obras, o Romano de la Rose, foi escrito entre em 1269 e 1278 por Jean de Mion, enquanto a primeira parte é uma espécie de codificação do conceito de amor na visão trovadoresca. A segunda, a partir da ideia de que o universo é uma construção lógica e inteligível, trata de diversas questões sobre o homem, a sociedade, o mundo e a divindade. Eu não li o Roman de la Rose, mas é um dos textos mais fundamentais da, da, da Idade Média, justamente por causa desse caráter, de interpretação dos símbolos da natureza e dessa discussão do amor cortês. De seu lado, a obra de Dante Alighieri, escrita entre 1307 e 1321, mas de espírito pertencente ao século XIII, né, é talvez o maior painel existente sobre a Idade Média. A viagem que nele Dante é uma peregrinação, note-se bem, que nele Dante empreende pelo inferno, purgatório e paraíso, é pretexto para encontrar inúmeros personagens políticos, burgueses, filósofos, poetas, santos, teólogos, etc. Então, o que é, a, a monumentalidade da Divina Comédia de Dante está em que ele faz com isso uma espécie de quadro resumido da Idade Média. Daqui a pouco eu volto a isso aqui. Né? Deixa eu só concluir aquilo que o... Que o, o Hilário Franco fala, mas eu vou falar só mais de algumas coisinhas dele aqui, que é o, o, o nascimento das universidades, né? ele diz que se, é, são, é, fala assim universidades espontâneas ou nascidas por secessão ou criadas. As universidades espontâneas resultaram da reunião de escolas resistentes no local, caso de Bolonha, 1158, talvez a mais antiga, e Paris, 1200. As do segundo, que é o, o, nascidas por secessão, ou por divisão, né, portanto, surgiram de problemas que levaram grupos de mestres e alunos a abandonarem a universidade que frequentavam e fundarem outra em lugar diferente. O caso de Cambridge, que surgia, surgiu em Oxford em 2000, mil, perdão, 1209, e Pádua, derivada de, de Bolonha, em 1222. Todas estavam subdivididas em faculdades que abrangiam quatro ramos do saber. A preparatória, herdeira das, escola, das escolas carolíngias, de, de Carlos Magno, né? A, a, na qual o estudante ficava dos 14 aos 20 anos examinando as tradicionais sete artes liberais, e por isso chamado de Faculdade das Artes. né? A seguir, ele optava por uma das três áreas: Direito, canônico Romano, ou Medicina, cujos estudos se estendiam por cerca de cinco anos cada, ou Teologia, que exigiria um aprendizado de uns 15 anos. Lembrando que é importante assinalar. Que as universidades eram universidades eclesiais, tá certo? Então você não estava entrando na universidade como um aluno comum de hoje em dia, né? Você entrava na universidade como um aluno, é, como um ingressante em ordem religiosa. Né? A universidade funcionava dentro da ordem religiosa. Quanto ao método de estudo aplicava-se a escolástica, assim chamada, devido ao local que nasceira, que é a escola urbana. E havia as escolas religiosas e as escolas urbanas. Né? Eu não entendi, Aranha, o que foi que você falou do CPT, é, não, é, não, não, não compreendi. Depois, aí, se você puder explicar melhor aqui, apareceu aqui na minha, na minha, no meu chat, mas eu não consegui entender o que você quer dizer com isso. A é, aplicação do método escolástico no ensino fazia com que se desenrolasse em dois momentos básicos, o do Alexio, e da disputatio. Né? O lectio era a leitura, esse é o esquema que a gente herdou e até hoje eu estou usando ele aqui, nesse momento. Eu estou sendo absolutamente medieval agora. Lectio é a leitura, e a, comentário e análise do texto, e a disputatio, que é o debate sobre o que foi apresentado na lectio. E aí, por fim, para concluir essa parte, ele ainda vai falar da representação iconográfica, né, imagética que autores como Bosch e Bruegel, que já são do século XV e XVI, respectivamente, fazem dessa Idade Média já tardiamente, né, em séculos posteriores, mas que são um resumo da mitologia e do folclore medieval, sobretudo Jerônimos Bosch, né, como sabemos. E o primeiro, inclusive, expressando o sentimento dominante no século XV, XIV, perdão, produto da peste negra, que vai estar situada justamente no século XIV, das guerras, tratava da morte, da fragilidade do ser humano, enfim, de temas, para usar o termo surgido na época, macabros, o termo macabro surgiu na época. O segundo, que é, está que, é, se falando aqui, fala-se da, dos pequenos contos, né? e aí ele vai mencionar também em relação a isso o Decameron, que é de 1350 a 1355, de Boccaccio, e os Canterbury Tales, né, os contos de Canterbury, de 1386, de Geoffrey Chaucer que são documentos essenciais da língua inglesa. Né. E aí, por fim, as correntes é, filosóficas, das quais faz parte o ceticismo do Guilherme de Ocã, que eu citei aqui no início falando do personagem vivido pelo Sean Connery lá, que era meio alusão a Sherlock Holmes, meio alusão ao Guilherme de Ocã. Guilherme de Ocã, então, é o, é o representante da escola nominalista, né, que excluiu o racionalismo de assuntos de fé, argumentando que a onipotência de Deus escapava à razão. Né? Ele vai falar aqui também da divergência entre substancialismo e nominalismo, né, mas eu acho que isso é e um pouco longe demais para quem, na verdade, quer falar do espetáculo, então isso não é uma questão muito relevante para gente aqui. Por fim, eu queria só aludir às coisas que são. Já estou com uma hora e vinte e quatro, mas eu queria só falar rapidamente aqui de algumas coisas que a Margarete Vertai fala, porque é por que, que eu estou trazendo ela aqui? Por que que entra? De onde que vem essa história de falar uma história do espaço de Dante à internet? Esse livro da Margaret Vertai é um livro em que ela faz uma espécie de história do espaço para chegar à ideia de hiperespaço e ciberespaço. né? Essa é a finalidade dela. Mas ela vai buscar as noções espaciais é, mais antigas na Idade Média. Ao contrário do que se alguém poderia pensar, começar a noção de espaço ocidental, começa no Renascimento, com a perspectiva e tal, não. ela vai mais para trás um pouco, vai buscar isso na Idade Média. E por que que isso é importante para mim? Por porque, porque a gente está falando aqui? Porque aí a gente já está chegando numa espécie de cena medieval. Era aí que eu queria chegar. E, portanto, aí a gente já está começando a pensar no espetáculo medieval ou numa ideia possível de espetáculo medieval que não corresponde ao teatro e sim, na verdade, a imaginação e a criação de é, um extraordinário poeta, não é, que é justamente Dante Alighieri com a Divina Comédia. E a Divi... Por quê? Porque a Divina Comédia descreve justamente a organização espacial medieval que vê o paraíso situado na Terra com o um correspondente celeste. E essa situação se dá em três níveis, que são justamente o inferno, o purgatório e o paraíso. Né? Diz ela aqui é, que essa concepção, essa viagem que Dante faz na Divina Comédia em que ele, acompanhado de Virgílio, vai visitar o, o inferno e o purgatório, e depois Virgílio não pode entrar no céu porque é pagão, né? veio da tradição latina, né? o poeta Virgílio, latino, e aí, portanto, ele tem que entrar é, sem acompanhamento no céu, ele Dante, Dante. Né? A narrativa que ele faz do, purgatório, é, do inferno, purgatório e paraíso, nessa ordem, é uma narrativa, diz ela, de uma viagem de uma alma cristã. Diz ela ainda, embora Dante parta a pé, aparentemente em plena forma física, no final de sua história, ele pergunta a si mesmo se terá viajado em seu corpo ou fora dele. Todo mundo sabe que a, a Divina Comédia de Dante começa com aquela famosa frase, nel mezzo del camin di de nostra vita, no meio do caminho da vida, assim, supõe por volta dos 30 e poucos anos, né, na, na lógica de, de, de vida, expectativa de vida da época, Dante se vê é, perdido num lugar. E aí, ao ser conduzido por, um, por alguém que o acompanha, que é Virgílio, ele é levado justamente a descer as cornijas até o inferno, e do inferno subir até o paraíso, para que isso fosse contado o seu engenho para todas as pessoas, né? A missão literária do, do Dante é contar como que é o inferno, purgatório e paraíso para que a humanidade perceba que ela precisa almejar o paraíso e parar de pecar se não vai parar naquele inferno horroroso como ele descreve. Essa incerteza é resultado de uma característica chave, essa incerteza se ele viajou ou se a alma dele que viajou, diz ela, Margarida Vertai, é resultado de uma característica chave da imagem medieval do mundo. Essa incerteza é, é, é uma é uma um esquema dualista. Nesse esquema dualista, o espaço do corpo, e o espaço da alma, espelham um ao outro. Num sentido muito real, Dante viaja ao mesmo tempo com seu corpo e sem ele. Como ser corpóreo, percorre de ponta a ponta o universo material tal como compreendido pela ciência de seu tempo mas, simultaneamente, viaja através do domínio imaterial da alma, o reino que, para o cristão medieval, existia, independente do corpo, na vida além túmulo. E esse reino, embora a gente pense que é imaterial para o nosso critério, ele era de uma materialidade total para o homem medieval, né? para, para, para a pessoa medieval. O panorama do mundo da Idade Média cristã incluía, ao mesmo tempo, o espaço dos vivos e dos mortos. Ou seja, os mortos estavam aqui, junto com os livros. A Divina Comédia é o mapa supremo do espaço cristão da alma. E aí, para concluir, então, eu vou contar aquilo que eu falei no início da live aqui, porque que isso tinha uma importância para mim. É, eu tenho o costume de guardar as notas fiscais, das compras dos livros. Esse livro eu comprei em 2005. O livro é de 2001. Eu comprei em 2005... Em 2007, eu fui, é, me tornei coordenador do projeto, naquela época chamado projeto final, ou projeto de cena, depois ficou chamado dessa forma do de performance do curso de comunicação das artes do corpo onde eu trabalhava na PUC de São Paulo. E eu me sentei com os alunos para conversar sobre o que, que que interessava a eles fazer e eles manifestarem interesse num universo que estava próximo dos filmes de terror do Halloween etc e aí eu lendo esse livro eu me, me deparei com imagens como essa aqui que são as imagens dos esquemas né do inferno de Dante essa é um um esquema ela reproduz esse mas há outros esquemas como esse aqui né como esse aqui o né, esquema do, do, do Paraíso, o um Monte do Purgatório, do Inferno, e o esquema do Malebolge, que seria o caminho que leva até o Inferno de Dante. Sobretudo, esse último esquema me chamou muita atenção, porque é, depois pesquisando, e se vocês quiserem, põem o Inferno de Dante, aí vocês vão ver, isso tem uma infinidade de esquemas como esses aí no... no no Google ou em qualquer outro buscador que vocês quiserem, procurem aí. Eu estou usando um buscador, aliás, interessante, que se chama. Deixa eu ver se eu consigo achar o um nome aqui. É... Ecosia. E -s -i -a, eco-s-i-a, ecosia.org. Né? Então, se vocês botarem lá no Ecosia, por exemplo, é, O Inferno de Dante, vocês vão achar aí uma série. É, de deixa eu botar aqui para fazer isso para vocês, para vocês verem isso junto comigo. É, Inferno Vidante, eu vou fazer uma busca de imagens. Né? Fazer uma busca de imagens, e aí na busca de imagens você, é, claro que tem ah, uma série de imagens aí. Deixa eu compartilhar a tela com vocês, fechar essa tela aqui, compartilhar uma outra, a, a, a guia com vocês, para vocês verem aqui no. Eu estou usando este, este, uma, este buscador né, que eu falei para vocês, o Ecosia. Então, aqui vocês têm as famosas gravuras de Gustavo Doré, né, do inferno de Dante e tal, mas aí você encontra uma série de esquemas como esse aqui. Né? olha só, do Inferno de Dante, esses esquemas do inferno, né? como esse aqui, por exemplo. Né? Olha lá. É, e esse esquema, como outros esquemas semelhantes que vocês encontram nas buscas na internet, todos eles têm um, em comum uma coisa muito curiosa que eu acho que vocês já estão entendendo o que, que é. Né? É que quase todos eles parecem o quê? eles parecem um teatro de arena, ou aquilo que, é, do ponto de vista de uma sensibilidade europeia, poderia ser entendido como sendo aquilo que o europeu via como ruína, abandonada, né, da tradição pagã, né, que eram aquelas praças né, vistas como lugares de reunião de rituais pagãos, como o ritual para Dionísios. Ou seja, há uma é, homologia espacial entre essa estrutura né, e a ideia de inferno dantesco. Ora, a gente, naquela época, era obrigado a fazer o projeto de cena, por uma, por uma série de questões, a gente tinha que fazer num teatro em específico, né, mesmo que fosse performance, mas a gente era obrigado a fazer no teatro, e a gente inventava estratégias para não ter que ficar ligado só ao teatro, mas era para a gente também não perder o teatro, né, que era o teatro de arena, o Tuca Arena, que é um teatro, que tem, um teatro de arena que tem dentro da Puc de São Paulo. Você tem o Tuca, que é o teatrão tradicional, né, palco italiano, como se chama, e você tem o teatro de arena, que é esse, o Tuca Arena. E aí, eu olhei para o Tucarena, olhei para essas imagens e falei: a gente vai fazer o um inferno no Tucarena. E foi o que nós fizemos. Nós construímos uma série de performances que se passavam dentro desse espaço, nós retiramos, fizemos uma loucura, criamos um problema danado com a direção do teatro, retiramos todas as cadeiras do teatro e ele ficou só com aquela armação, em tudo e por tudo, muito semelhante a essa estrutura não é? de. de de teatro de arena, né, estrutura crua, né? de degraus. E a gente, então, fez uma... O meu querido amigo é, Otávio Donassi, né, criou um extraordinário, uma extraordinária entrada para esse lugar, que era um inflável, em que a gente saía nos fundos do, do porão do, pau, do, do teatro. Então, você entrava no teatro pelos fundos dele, então, você tinha a impressão que você estava entrando, assim, descendo em direção ao inferno. Enfim, isso é para resumir muito, porque isso não interessa aqui, mas o que a gente fez? A gente fez, na verdade, uma, uh, um, uma, uma sequência de performance, uma suite de performance que se desenrolava por um tubo que conduzia descendo até esse lugar né, estranhíssimo que seria, de certa forma, esse inferno de Dante, né? E foi a leitura desse texto da Margaret Vertay que me chamou a atenção para isso, para esse espaço infernal, né? e que é o espaço onde a divina comédia se desenrola. Embora seja verdade que na divina comédia encontramos um mundo povoado por demônios e anjos, que descemos pelo corpo de Satã e conversamos com os mortos, devemos lembrar que para os cristãos do final da Idade Média, tudo isso era parte da realidade. Né? Então, é, em vez de nos atrair para uma fuga da realidade, Dante nos convida a ver a totalidade dela em toda a sua vasta abrangência dualista. Então, entendam que a divina comédia é uma espécie de tentativa de representação de algo que é uma cena vivida como realidade, e não como ficção. Né? É... E, e nesse sentido, o que eu fiz foi, na verdade, adaptar algo que existia como tal. E aí, a gente fazia até uma coisa interessante. Interessante, devo isso ao, ao Donácio também, que ele nos ensinou o truque da monga, mulher gorila, que é uma atração de feira, portanto, uma coisa que remonta à Idade Média. Né? Não que na Idade Média se fazia truque de monga, não é isso, mas é, tinha essas atrações de feira, essas coisas estranhas que aconteciam na feira e tal. E a gente conseguiu colocar isso dentro do desse inferno que era a Arena do Pucarino. Depois o pessoal saía, ainda tinha um encontro com uma coreografia do thriller do Michael Jackson. Enfim. É, isso foi em 2007, foi muito divertido fazer isso. E é, tem uma última observação que ela faz aqui também, que é muito interessante, e, a, e nisso eu vou concluir mesmo. Cabe destacar que nesse esquema também a Terra era esférica. A ideia é de que aqueles sofisticados pensadores supunham a Terra chata... É um mito, como o historiador Jeffrey Burton Russell mostrou. Existe um livro que fala sobre essa ideia né, da, da, do, da, da Terra plana e contesta isso, e na Idade Média não acreditavam nisso, não. Nenhum homem de cultura séria do final da Idade Média, diz a Marguerite Verta, acreditava que a Terra era chata, plana. E, então, portanto, <risos> nem na Idade Média. E, de fato, a Divina Comédia está cheia de referências à forma esférica do nosso globo. No final do inferno, por exemplo, Dante se refere reiteradamente ao hemisfério sul. Razão porque ah, os colonizadores, por exemplo, chegam às eh, partes mais ao sul do globo, né, identificando isso com talvez uma proximidade da entrada né, do malebolge, dessa entrada para o inferno. Enfim, esse é o contexto geral. Então, portanto, nós estamos diante de um mundo, resumindo, povoado pela, pela, pela crença numa justiça divina e, numa, e num mundo que espreita os humanos com muitas coisas in, incompreensíveis, um mundo que é todo voltado para a vida divina, um mundo em que há uma separação muito nítida entre aqueles que sabem escrever e aqueles que não sabem, um mundo que tem uma explosiva cultura popular, portanto, e que é riquíssima, que não se, se restringe ao mundo agrícola, embora derive principalmente desse mundo agrícola, e um mundo em que há essa dualidade entre aquilo que se vê e o que não se vê está presente o tempo todo, fazendo com que aquilo que não seja visível não esteja, no entanto, ausente da própria realidade. Isso tudo é muito importante para a gente pensar numa noção de espetáculo na Idade Média, porque aquilo que nós entendemos hoje como espetáculo, como representação, digamos, teatral, por exemplo, está é, muito, muitas vezes distante dessa situação que nós estamos descrevendo aqui, que é completamente ordenada por outros princípios, muito embora ali estejam sendo gerados os princípios que darão nas artes cínicas posteriormente. Mas a gente é, é, vai ver que, na verdade, o que está construído ali é algo que não é propriamente, não poderia ser chamado propriamente nem teatro, nem espetáculo, mas cujo termo melhor seria festa. Mas isso a gente vai deixar para o nosso próximo encontro. Né? E eu agradeço a todos que acompanharam essa 1 hora e 40 de falação aqui e convido vocês para me encontrar novamente daqui a 15 dias em mais uma live de arte ao vivo, quando a gente então vai falar da festa medieval. Tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.